Eu sou o Deus. E como Deus eu posso tudo. Posso governar. Posso fazer e desfazer. Eu posso tudo. Eu sou máquina. Posso ir além dos limites normais. Posso curar e produzir. Posso industrializar. Eu faço tudo. Eu, eu sou homem. Mas posso contestar a Deus. Sua existência. Eu construo a máquina. Obediência. Posso falar. Ser ouvido, e escutar, sou o bem e o mal, e o futuro está na minha mente.